Shalom. Tanaise e Luther King continuam na cadeia, enquanto que um músico que supostamente burlou aí alguns agentes de espetáculos na província de Benguela, propriamente no município do Lubito, foi ontem ou hoje solto. Esta é a justiça que nós assistimos na Banda, em Angola. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. É, condenar quem não cometeu crime e absolver ou justificar quem tenha cometido o crime são coisas que Deus odeia. Isso é o que nós assistimos hoje em Angola. Precisamos, como sociedade civil, nos posicionar, mostrar ou enviar um recado a quem diz que nos governa, de que lado nós estamos, se é do lado da justiça ou da injustiça. Do lado da justiça é do lado de Deus. E do lado da injustiça, nós sabemos de que lado... Uh, estamos a falar, precisamos nos posicionar, porque de outra forma, nós seremos cúmplices, nós seremos cúmplices deste erro que está a acontecer, dessa injustiça que está sendo feita no nosso país, na nossa sociedade. Se queremos ter uma sociedade coesa, forte, unida, Precisamos andar no caminho da justiça. Respeitar a liberdade do outro é o que nós não conseguimos ver durante esses últimos dias ou este último, estes últimos anos. Nós vemos uma governação musculada, autoritária, arrogante e despreza, desprezando o povo, o clamor do povo, Vemos também valores eh, morais dentro da nossa sociedade a se perderem por conta eh, desse tipo de coisas. Começando no top, começando naqueles que deveriam ser né, os impulsionadores, deveriam ser o exemplo para os jovens e para todos, nós vemos algo que não dá para para imitar. Enfim, absolveram quem cometeu o crime, supostamente, e prenderam quem não cometeu crime algum, porque não há provas, e provas que são apresentadas, são provas forjadas, forçadas, criadas dentro dos laboratórios, ou de, dos laboratórios da malandragem, e do altar também da da arrogância. Precisamos nos posicionar, irmãos, com oração, atitude e, e mesmo também enviando recados, mostrando que nós não compactuamos com esse tipo de injustiça. Nós queremos uma sociedade unida, justa e coesa, mas eh, plantada dentro dos, eh, dos pilares da da justiça. A justiça e o amor são dois atributos que Deus, Deus, Deus, Deus fala muito na sua palavra. Nós devemos exercer a justiça, mas movida pelo amor. Não é filho deles, por isso que apodreçam lá nas masmorras, na, atrás das celas. Né? Isso é falta de amor, sensibilidade no coração. Nós precisamos, precisamos nos posicionar Angola, de Cabinda ao Cunene, e mostrarmos que somos um povo unido e que não aceitamos esse tipo de abuso ou injustiças. Quem cometeu crime deve, deve, deve cumprir pelo crime que cometeu, mas quem não cometeu crime algum deve ser absolvido. Deve ser absolvido. Eu vou, para não me alongar muito, vou ficar por aqui neste, neste, neste vídeo. Era esta mensagem que eu queria deixar para todos. Vamos refletir, vamos fazer uma inflexão para dentro e ver de que lado nós estamos.